Charlie verde, assassino mesmo Caralho, o que aconteceu? Eu acabei de ter uma, de, de ter uma, uma experiência de, de espírito. O meu espírito saiu do meu corpo. Meu Deus, foi como você acertou esse tiro? Ah, eu sou muito bom. Você Não, dá porque agora eu sou o Murder. Eu sou o Murder. O Murder, você vai morder murder. todo mundo. O que tá acontecendo? Por que você tentou matar, velho? Caralho, pra que essa violência? Puta que pariu. Caralho, mas eu tirei em você, pegou em você saiu sangue em você. Ó, oh, é o, o X-ray é o assassino. Olha a menininha correndo. Ah. Menininha matou, menininha assassina. Menininha ah. porra. Menininha porra, porra. Porra. Porra, porra. caralho, porra. Caralho, caralho, caralho, caralho, porra. Oh, oh, oh, oh. Temos uma planta aqui e, e você vê que ela é uma planta um pouco requintada porque ela parece ser um pouco diferente, né? o que que o anão falou pra borboleta? Morra ceia! Exato! Atenção! <risos> atenção, atenção. Eu tô bebendo uma água! É, ele oh, tá, be... oh, <risos> ele tá oh. bebendo... mesmo! <risos> ele tá bebendo... <risos> ele Oi, tá bebendo... Vamos! <risos> <meu, risos> <Opa>. Pera aí, <risos> eu tenho um escudo medieval, você não pode matar enquanto eu tô... Eita porra! Tenho duas questões! A primeira... Monarque, como é que você vai parar lá em cima, que já é a segunda vez que você faz isso? Me explica! Quando você vem aqui... Você vem pra cá, ó... Aí eu fico aqui... Aí eu falo, eu sou o Vem cá. Meu Ai, Deus! Olá! Bem-vindo à a, a, a grande catapulta 3.0 versão 3.576. <risos> Você apenas Tchau, entra. Cara. Tchau. Meu Deus, uma faca veio voando pelos Ares Eu sou. Não mata murder. ele. Não mate eu te ele, salvo não mate. O não mate meu ídolo, seu assassino. Oh, não, eu te morri, odeio. Muito grado, mas morri. O Selvit é meu amigo. Pena, pena que nunca mexe o no meu. Te, pinto é meu amigo e ele gosta eu de Eu adoro pino, que mexendo no meu. Pinto. Porque ele joga boliche e ele gosta. Porque ele pino. joga boliche. Seguinte, galera. A teoria essa teoria é nunca está errada. Essa <risos> <a> caixa aqui. Você <risos> tá tentando chutar minha cara. Você tá, tá me violentando chutando meu rosto. Por que você tá fazendo isso comigo? <risos> Depois cê tá oh, de tudo, eu amizade. É o assassino. Eu vou embora. Tá? O Charlie verde ah, é, ah, é o assassino. O Charlie é o assassino. Eu tô vendo aqui, é ele mesmo. puta, Uma dádiva dos ninjas. Uou! Olha, eu deixei você oh, vivo, hein, eu deixei oh você vivo. God. Ah, oh Vocês vão botar a, a, a... O Marques, ele vai fechar o olho enquanto ele olha pra bota e pra caixa. O Selfish vai botar a bota e a caixa em um dos quadrados. Ele vai começar a alternar e quando o Marques abrir o olho, ele tem que descobrir, antes de abrir o olho, onde está a bota e a caixa. Vamos lá, valendo! Vou trocar aqui. Ó, oh, Marques, tem três escolhas, meio esquerda ou direita. Tá, aonde Mas está é a bota? Você... Peraí, peraí, peraí, peraí. Pera calma, calma aí. Tá, então a minha esquerda. A bota tá onde? Ok. Na minha esquerda e a caixa na direita. <risos>